entrada na Vila é mais assim, começou, e, e diminui os treinamentos e muita oportunidade, porque você tem um tempo ocioso, então muita oportunidade para você relaxar e deixar de fazer sua preparação física, relaxar e passar a comer mal, então assim, é, tem que ficar, já entrar e tem que entrar bem focado.